Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hey, hey Detetives e Nídeos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu estou aqui com um vídeo de Super clube pinguim. Tem mais servidores aqui, eu vou entrar aqui Meu Deus, que tá cheio de chat super seguro Avalanche Eu vou entrar na, em um... mais vazio, entendeu? Vou entrar no Graciar também Eu entrei lá no meu clube Pinguim de Graciar Eu vou entrar em Graciá Graciar mega servidor <risos> Mentira! Hoje gente eu tô aqui jogando sobre clube Pingo porque eu fiz uma conta no, no sobre clube Pingo e eu quero jogar. O legal é que aqui é. Que eu tô ganhando tanto selo. É diferente e aqui tá acontecendo acho que a festa medieval. Que eu li do cavaleiro. É, vocês pode ler porque eu não quero ler. Eu vou botar.. Ah, saiu o cavalo. A mesma mecânica Ah, esse plano de fundo do Olaf Eu ganhei, olha estampilha Eu ganhei com um código Que um escrito disso pra mim, eu não lembro Mas foi numa live no celular Complete o labirinto Ah, e, e obtenha o fofo de gelo 30 dias 60 dias Ô oh, louco, eu tenho mais de 60 dias sobre o clupinho, eu falei, eu fiz uma conta, eu vou jogar agora, né? E é, é bem diferente, gente. Ó, oh, aqui já tem um jogo, ó. O jogo de surf na caçamba. Eu tenho um celular, parece o Clube Pinguins Land. Notícias. Ele vai abrir o blog. Postar ali. É, não tem nada. Abra o olho, abra o olho! O lista Tem como escolher o idioma, mas eu acho que como é espanhol O comando estampilha, personalizador Olha que legal Eu posso mudar a cor sem comprar, gente Vou mudar o meu assim para uma assim deixa eu ver. Essa cor Ué, tem isso aqui também? Você... Ah! Hum, não entendi. Ah, você deve. E eu posso mudar o rosto, gente, que legal. Calma, não sai não, desgraça. Olha isso aqui que tá drogado, vai fazer pro Oregon. Glória adeus Ele tá apaixonado. Eu vou colocar isso aqui amarelo. Ué? Diferente, diferente. Inscreva-se pro estado. É, BFF Mauri gente olha que, ah, eu posso digitar aqui. Eu vou colocar aqui batata. É pô, cambiar. Eu gostei de mais isso, mas eu prefiro um gol do meu clube, sabe? O original eles fizeram diferente. Eu acho que é por isso que não caíram do... Isso aqui é o okay, que, gente? configuração é isso. Não entendi, eu não entendi. E aqui tá bloqueado. O que palhaço tá falando? Toma, crack, que é ser seu amigo. Eu vou aceitar. Aqui é minha lista de amigos. Acho que foi isso aqui, ó. Ah, aquele... <risos> o hater. <risos> Ai, meu Deus. Vou chorar. Já, ah, vamos pro mapa aqui, se eu vou grafiar O Island Onde tava pensando a festa medieval? Ó, oh, tem facete. Então já tem o, o, o prof de gelo, deixa eu ver no meu grupo ai ah, é muita coisa Gente, já tem um prof de gelo Ah, que eu fiz em lives que eu dei o nome pra ele Ai não Eu, eu quero passear com ele Bahia o nome do é Bahia, Bahia, da praia. Aqui é, Praia do Farão. Vai assim, ser é diferente, mas continua sendo o, o clube. Pinho. É. Ariba! Quem é essa aqui? com é esse nome? Deixa eu ver quando eu clico. Eu posso mandar esse BFF? Eu tô com muito mil de moeda. Como assim? Eu nem jogo alguém aqui, eu quero ver essa ponte aqui, acho que não é nada só um caminho para você se matar, claro que eu quero um pouco que é isso, gente cadê meus olhos amarelos? ah, minha como tá com daquele verde, que porque... estaria da cor que eu escolhi que é isso aqui, gente? que filho tá capirota eu um Culpe Qual o nome de área da eu Vou colocar de Noni. Que Noni vai assistir esse vídeo. E eu coloco os nomes das pessoas que assistem o vídeo. Postá-los. Hum. Ah! Aqui não tá aparecendo nada. Né? Eu acho que precisa de passar a mão, não? Tem alguma mensagem aqui. Eu ainda não sou da skip. 8 e 2 pm 8 e dois da noite. 76. Parece a data tudo. O bagulho é louco. Ah, eu nunca fui aqui. Ok, chancei. Aí ele vai me dar as cartas. De novo, Sensei? Ainda logo. Me deu o um amuleto. Mano, como é que deixa o nome assim? Acho que tem alguns dois mais que eu tô finalizando. Eu não entendi esse como é que faz. Deve ser pra mudar o nome. Eu acho que tá funcionando, hein? Eu sei que o outro tá funcionando. A teste passa direto. Ah, acho que não. Acho que ele não está funcionando. Eu tenho que falar com o sensei. Pelo que eu entendi, primeiro eu tenho que falar com o posso batalhar? Ah, aqui, olha essa bola de neve. O de monja é tipo do, do clube que vive é no É uma boss. Não, mas eu assim, eu já joguei um jogo, né? Eu chamo um de boss, mas né? eu já joguei. Ué, um essa peixe no Vince DC, você vai jogar não, cadê? quero ver se tá funcionando. Aí tá funcionando. O que eu vou com ele? Ah, vou perder. E a magia aqui tá muito melhor. Tá muito boa. Nossa, eu vou jogar também mais esse PPP. Nesse carro, meu Deus. Eu quero de fogo. O fogo pra mim tudo agora. Ele tá de 4 agora Meu Deus do céu, então, tá muito baixo, se faz é de nada não tem de Meu Deus do céu de Minha vez eu vou querer Fogo, porque tem um cara tamanho de salto de fogo Eu tenho constas, vou quebrar minhas costas aqui Neve Ai Água Vamos rápido Meu Deus, a carta doido muito baixo, gente. Será que eu vou novato? Eu comigo no new club Ah, agora minha santa tá todo baixa Pelo menos ele me arrumba um, né Olha lá, me arrombou Colocou de 12, mas ele não ganhou vida. Uh, eu queria bem de neve. Que é a minha única carta mais alta de neve. Ai! Arrasei. Agora eu quero ver o. O diabo parece que tá funcionando também. Deixa eu jogar mais esse único do pinguim. É, o de neve ainda não tá funcionando. Difícil. Ainda bem que eles nem colocaram o bagulho lá. O bagulho da ponte. É, eu não consigo nem voltar nessa desgraça. Eu já voltado. Vou entrar aqui na Super Polícia do Departamento. Shhh. Ah, tem, acho que a pessoa de voltar, né? misericórdia Diminuiu aqui essa... Ah, eu posso. Hum. Eu polícia não. Ah, só tem aquelas roupas Edição em 2018. Ah, desgraça Eu vou comprar essa moto. Esse aqui de ladrão. Essa capacete aqui de polícia você. Polícia e ladrão junto Esse óculos Não pode faltar o bigode Não, isso não É, isso sim Vou me vestir, né Porque eu tô pelado Ah, eu só posso É, é difícil, né Eu posso usar o bigode eu, não... eu só posso escolher entre O bigode ou o óculos eu Prefiro o óculos a moto Queria saber como eu ganhei esse negócio do Olaf Acabei de gravar o vídeo de New Clube Penguin Acho que tem atender o telefone Biel Biel aqui no BBB Resgata Puff Ué Ah, tem aqui, ó sim sim Teste de atitude ser honesto É... Ser popular Que? Eu não sei o que eu tô fazendo Ó O que, que é aquilo? Ah, pensei que dava para entrar Eu acho que é aqui que entra, né? Eu tenho um hebrema ah eu tenho que responder se não dá, se não dá o estádio, deve ter um catálogo aqui no estádio, o estádio tá bem diferente, mais bonito, mais em 3D ó tem um hambúrguer aqui de peixe delícia, não tá de comer acabei de comer, mas não tá de comer tem a floresta ó cheio de vagalume precisa para interagir com alguma coisa a montanha gente a montanha que é o principal que eu não fui o Alguém quer jogar comigo eu acho que é a mesma coisa é tá muito alto corrida de treinão alguém quer vir comigo ai ai ai ai não acredita de meu deus do céu pera que isso é mais boia gente é a primeira vez jogando essa corrida aí pro aqui nos corpo do... vinho do mas quer ver que no final eu vou cair não olhe pro outro eu não acredito eu ganhei, eu ganhei quanto de moeda? Eu ganhei dois mil. Isso é dois mil ou é 25 de moeda? Mano, eu ganhei dois mil de moeda. Como assim? Eu tô tentando ver se tem uma interação, não tem? Vamos pra outra. Eu preciso baixar as músicas do Clube Pingo, que são com um copyright. Ah, aqui no. No plaza tem aqui, ó. Terrânio, eu ganhei um selo Eu amo essa música de 4-bit Ou 8-bit Ah, aqui tem que... Aqui tem o um Mancala, é tudo diferente Com medo da Disney Mudou tudo, né minha filha Acho que já era é assim antes, mas Devemos dar o um nome também, sabe? Só colocar Super Pinguim que super clube pinga. Mas o que é isso? Ah, eu posso só. Posso usar um cada vez, eu tô com a lanterna. Ah, entendi! Calma que desgraça! Eu não vou fazer isso agora quem vai jogar comigo. Depois no Corre pingo Tô tá explorando pra ver se tinha festa Ah, tem um acampamento ali atrás Do Forte Nevado E aí a minha seta do mouse começou a piscar Quando tá 17 minutos de vídeo Parece que o bagulho é louco É... Tomar tour ou se tornar Porque comecei a gravação Deixa eu ver se o de água tá Funcionando Ah, primeiro você tem que... Buscar o bagulho. É, não tem ninguém, mas eu acho que está funcionando. Mas deixa eu ver como é que é. Eu quero ver como é que é, entendeu? Se é bugado. A peste saiu. É, não era para mostrar. Então esse é o vídeo que eu gostado. próxima. Pra... Ai!